Felipe Drogovic até poderia permanecer na Fórmula 2 em 2023 se não tivesse um assento de titular na Fórmula 1. O piloto brasileiro admitiu que até Faria mais uma vez o campeonato se as regras permitissem, afinal, ele entende que poderia ser algo parecido com a MotoGP. Se você é campeão da Moto2, por exemplo, e você não tem uma vaga na categoria principal, na categoria rainha, você pode fazer o campeonato de base. Bruno Michel... É, tomou conhecimento disso, né, o CEO da Fórmula 2 e disse que não faria sentido porque ele não quer deixar a categoria profissional é, colocando pilotos que são melhores que os demais e tendo experiência e ganhando sempre. Ué? E por que então na outra ponta deixa o tempo inteiro correr Roy Nissani, ou até permite que Roberto Merri substitua pilotos, ou até mesmo permite o retorno de Tatiana Calderon que correu a temporada da Indy, ou parte dela, nesta temporada 2022. E falando em Indy, o Drogovic admitiu contatos com equipes é, da categoria americana, mas que o seu caminho é, de fato, a Fórmula 1, porém não descartou a possibilidade de correr a Indy sim. E é uma discussão que temos feito bastante aqui nas redes sociais, se ele fez bem ou não em ser piloto reserva da Aston Martin, contrato assinado para 2023, ou se fosse ideal para a carreira dele, seguir por uma Ganassi ou uma McLaren da vida na categoria americana. O fato é que ele quer correr, ele não quer ficar parado em 2023, e isso deve atrapalhar um pouco as suas pretensões, já que ele não vai correr na Fórmula 2, não vai correr na Indy e vai ser apenas piloto de desenvolvimento e reserva da Aston Martin. E aí, faria bem a Drogovic uma temporada 2023 na Fórmula 2 novamente? Se ele tiver uma oportunidade de ir para a Indy, coloque aqui nos comentários. E siga nosso canal, ative as notificações, inscreva-se no Grande Prêmio.